com o tema Cosmovisões Africanas, formas de ver e interpretar o mundo a partir da África. E para falar sobre a Semana da África, em sua sexta edição, a gente tem aqui a colega da Pró-Reitoria de Extensão, né, a técnica do DEDES, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da URGS, a Débora Simões, que também trabalha na coordenação desse evento e vai trazer detalhes para a gente sobre o que, que vai ocorrer na semana que vem, na sexta Semana da África, Débora, eu queria iniciar contigo falando a respeito de um, trazer esse histórico, como é que surgiu a ideia de fazer uma Semana da África, a partir de que necessidade vocês viram a, a ideia de criar esse evento. Boa tarde. Oi, boa tarde. Uh, o evento surgiu da demanda de estudantes africanos aqui da URGS, que assim como já, existi, já existia né, em outras universidades, Semana da África, né, comemoração por esse dia que é o dia 25 de maio, né, que é o Dia da África e eles trouxeram essa demanda ali para o nosso departamento de organizar então uma semana né que valorizasse a cultura deles né que reunisse, então pesquisadores assuntos né de interesse deles e a princípio também para comemorar assim datas de aniversários de seus países né então o o Dedes né Realiza, então, desde 2013, né? Vem conseguindo realizar essa Semana da África juntamente com esses estudantes, né? Então, a gente sempre tem a colaboração deles, assim, desde decidir o tema, decidir quem serão os convidados, né? Os palestrantes, toda a programação, atividades culturais, né? A gente sempre tem uh, parte, assim, do que eles querem, né? E aí vamos fazendo juntos, né? Tem, tem também a com os coordenadores do NEAB, né, que é o Núcleo de Estudos Africanos da URGS, e então desde 2013 que acontece, né, alguns temas que já foram trazidos, né, foi a pensamento africano contemporâneo em 2015 e gênero e participação feminina, assim, um destaque, né, também do ano passado, que foi... Teve recordes, assim, de públicos, né? Chamou muita gente, assim, esse tema. E... Eu lembro de ano passado a gente conversar antes aqui, eu conversei com a Rita, antes, que é diretora do DETS, né? Sobre a Semana da África de 2017. E existia realmente uma grande expectativa a respeito dessa temática gênero-participação feminina, que é uma temática que, enfim, não é só relativa à África, mas em tudo no Brasil, hoje, existe uma discussão muito forte a respeito disso. E a expectativa de que realmente a semana fosse um sucesso e batesse recordes de público e de participação das pessoas. E realmente parece que foi o que aconteceu, né, Débora? Sim, sim. Teve muita gente, muita, muitas mulheres, é né? Um público, assim, de mulheres bem forte. E acho que esse ano também teremos aí um público bom, assim, né? A gente conseguiu... Vai conseguir trazer alguns palestrantes já renomados, assim, né? Como... O professor da Universidade Rural, Federal Rural do Rio de Janeiro, né? Que é o Renato Nogueira, da Filosofia. Tem também o professor Hippolyte Sogbossi, que é da Universidade Federal do Sergipe, que é africano. E também o professor africano. Jambosco Kakosi, que é da UNILA, então, eles trazem temas né, sobre as cosmovisões, né, sobre a filosofia africana, sobre uma comparação, assim, da, das cosmovisões de urubá e grega, então tem temas bem diversos, assim, dentro desse, desse universo das cosmovisões. A gente perguntaram justamente isso: Cosmovisões. Vamos definir isso para trazer para o público. O que é que, o que, é que o público vai encontrar uh, na Semana da África? São as a visões. Do, do tema, principalmente, né? Depois a gente Sim. detalha melhor a programação. Uhum. São as visões de mundo, né? Que tem na África, né? Uh, identidades, a história, formas de, de pensar, né? Que são diversas, né? Do, do que a gente tem aqui. É no Brasil e em outros países, né, então é, a ideia é trazer um pouco, né, desses estudos que esses pesquisadores já fazem na área de filosofia, nas áreas sociais, para o público, né, que ainda tem uma carência disso mesmo dentro da universidade, né, a gente não encontra muito, assim, por exemplo, cadeiras, mesmo na disciplina de história, assim, que tratam. Isso, né, então tem uma carência e tem um público que, tem um grande público, assim, que procura isso, né, então a Semana da África a gente também busca trazer essa ampliação, assim, no... de debates, né, sobre esses assuntos. Seria essa, essa relação uh, do, dos estudantes daqui, enfim, uh, brasileiros, enfim, com a África, Diante de um cenário onde a educação ainda é muito eurocêntrica aqui no Brasil E onde existe realmente, como tu falou, uma carência em relação às temáticas africanas Estudar culturas africanas, das mais diversas Seria essa troca de, de, de conhecimento, essa apresentação dessa riqueza cultural da África Talvez o principal legado, a principal contribuição da Semana da África na UFRGS Para a universidade, seu público? Olha, eu vejo que sim, e por... Pelos comentários, né, que a gente vê, assim, do público, a gente sempre tem também uma ficha de avaliação ali que o pessoal preenche, né, a gente vê, vê assim, as pessoas bem entusiasmadas, assim, sempre pedindo para ter uma continuidade, né, por esses motivos mesmo, assim, de, dessa identificação, né, que as pessoas têm e dessa falta, né, que eles encontram ainda uh, de fontes, né, também de onde estudar, de onde participar dessas palestras, né, que trazem esses temas, então eu vejo que, que sim, que essa é uma grande contribuição da Semana da África nesse sentido. Vamos detalhar um pouquinho a programação, o que, que o público vai encontrar nessa Semana da África, que começa a semana que vem? Isso. Antes, né, da Semana da África, desde o ano passado, e acho que no anterior também tivemos, um ciclo de cinema, né, com filmes africanos, e... De, nesse ano, né, foi sobre identidades ancestrais no cinema africano. E aí, na, no dia 20, 23 de, de maio, começa, então, a Semana da África ali com a Programação à Tarde, que são... Que... Um e por silêncio a gente identifica fácil ali tá. e corta. Então, na, no dia 23 de maio à tarde... Temos a abertura, né, com, o, com uma palestra, com uma conferência de abertura, né, chamada Alguns Apontamentos sobre a Herança Linguística e Cultural da Omiana no Novo Mundo, Cuba, Haiti e Brasil, do professor Hipólite sorbosi Depois uma roda de conversas que a gente terá estudantes africanos de diversas universidades aqui do Rio Grande do Sul, falando um pouco de como é a experiência deles em cada instituição de ensino, né, Sendo né, um estudante africano aqui na, no Brasil E à noite, no dia 23 e 24 também A gente tem a apresentação de trabalhos acadêmicos Onde teve né, uma seleção de, de trabalhos, de pesquisadores E de relatos de experiências pedagógicas sobre o continente africano Então é à noite, né, das 19h às 21 horas no 23 e 24 e então, também continuando no dia 24 pela manhã, 24 e 25, nós temos o projeto Múltiplas Áfricas, que inclusive a gente apresentou no Salão de Extensão e foi premiado, né? Que são alguns estudantes e, e outras pessoas do nosso contato, assim, africanos, né? Que vem falar um pouco dos seus países de origem, características geográficas, histórias, sociais, culturais... E oficinas de dança, percussão, isso mais voltado para o público de alunos do ensino fundamental e médio. Foi o destaque da Mostra Interativa, né? E para quem participou do Salão de Extensão, viu que era realmente um, um destaque mesmo, né? Era isso. muito procurado é, no trabalho. Foi um sucesso, era um, um dos stands assim, que mais tinha gente, Essas crianças assim gostaram muito né? De, de saber assim um pouco mais sobre os países africanos. Às vezes tem gente que acha que a África é um país só, né? Então, a gente vê que tem uma carência né, desse conhecimento. E aí, por causa desse sucesso, a gente resolveu oferecer novamente, né? E, e as inscrições, inclusive, já estão assim, praticamente lotadas né, para esse evento da manhã. Uh, então, continuando no dia 20, 24, que é a quinta-feira, nós temos a palestra do professor Renato Nogueira, que é Espelhos de Chu e Afrodite, Vaidade e Beleza Feminina em Cosmovisões, Yorubá e Grega. E ele também vai fazer um lançamento de um livro dele sobre filosofia africana nesse dia. Depois a gente tem uma mesa sobre cosmovisões africanas, que também são uh, os participantes, são alguns artistas e pesquisadores africanos que moram aqui no Rio Grande do Sul, que vão falar um pouco da tradição, cultura, mais religiosidade dos seus países. E para encerrar, na sexta-feira, dia 25, temos a palestra do professor Jean Bosco Kakosi que é o Ubuntu e o Kama uma cosmovisão africana de inclusão e interdependência vital e também para encerrar então às 16 horas a gente tem uma atividade cultural de encerramento que já é tradicional assim que a gente faz né e esse ano vai ser um desfile de roupas da marca Consone que é de um Beninense, né, que é o Agosso Kakoye, que é mais conhecido como Kadi. Ele é cantor e dançarino e também está é, começando esse trabalho agora de roupas, afric, com estilos africanos, estilos africanos ou estilos mais modernos. Né. E a, é basicamente isso, né, a programação é essa. Quem quiser conferir tem lá no site do NEAB que é www.urgs.br NEAB. Toda a programação é gratuita, inscrições são no local, né, a não ser aquelas da Múltiplas Áfricas, que é anterior. E também terão certificação e, e vale como ação de capacitação também para os técnicos da URGS, que em breve vai estar no site da IDURGS, lá para se, se inscrever. As atividades vão ocorrer onde? É no Salão de Atos da URGS, todas. Todas aqui no Campo Centro. Isso, no Campo Centro. Essa uh, seria... Na verdade, a, nas últimas semanas da África foi muito... A, a gente via assim a questão das pessoas olharem para a África e conhecerem mais da África. E nessa Cosmovisões seria mais uma visão da África em relação ao mundo ou eu tô errado? Sim, também. Porque é um outro olhar agora, né? Uhum. E isso também é extremamente enriquecedor, né, Débora? Sim, sim. É, eu vejo que... que que vai ter isso, né, da é, visão da África em relação ao, ao mundo, assim, como um todo, mas também vai ter, assim, coisas bem, bem específicas, né, de alguns países, de algumas tradições. E, realmente, eu, assim, eu estou participando desde 2015, né, que foi quando eu entrei aqui na URGS, antes eu não, não tinha conhecimento, assim, e... E todo ano, assim, são, são coisas bem valiosas, assim, que não é qualquer lugar que a gente ouve, sabe? São conhecimentos importantes sobre a África e... E, não, e sempre lembrando, né? Quando é Cosmovisões Africanas, a gente fala visão da África, é, visão de... Mais de 50 países, né? São visões completamente diferentes uma das outras, é um continente extremamente rico, né? Tu falou agora há pouco a questão de as... algumas pessoas ainda acham que a África é um país só, na verdade, Sim. são dentro de um próprio país existem diferenças muito grandes, né? Então, isso. são é um tema extremamente complexo e rico, né? Sim, é por isso que são as cosmovisões africanas, né? Então, é muita coisa, né? muita Muito conhecimento, muita forma de, de entender o mundo, de entender as relações entre as pessoas, né? Então, por isso que eu acho que é tão enriquecedor, assim, a gente ouve coisas que nem imaginava, assim, geralmente, eu, né, ou antes de mim, assim, das vezes que eu já participei, né. Então, acho que vale a pena, assim, quem já gosta do assunto, quem ainda não tem conhecimento e quer entender um pouco, assim, acho que é bem importante e é um, pode ser um início, né, de uma de um, de um estudo, né, de um começar a entender um pouco mais o que é a África, né? Que tão pouco a gente ainda ouve, desde da escola, assim, é uma coisa muito geral. Então, às vezes, tem aluno de ensino médio que sai ainda do, da escola achando que a África é um país, né? Por exemplo. E e mesmo universitários. Eu acho que, às vezes, não, não tem, assim, um conhecimento mais amplo, né? Acho que é um bom momento, assim, para as pessoas que puderem aproveitar tem programação de manhã, de tarde, de noite. E tem bastante assunto assim, importante. Muito bem, Débora Simões, técnica do Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da URCS. Obrigado pela participação do Extensão em Foco e sucesso na Semana da África na próxima, nos próximos dias. Obrigada também, a gente agradece. Vamos agora às notícias da extensão. O URGS Portas Abertas 2018 acontece neste sábado, 19 de maio, em todos os campi da URGS. O evento ocorre das 8 da manhã às 2 da tarde. A universidade estará aberta para todos os interessados em conhecer mais sobre os cursos, institutos e núcleos que a compõem. Serão oferecidas mais de mil atividades, todas com entrada franca. Confira a programação completa em www.urgs.br barra Começou neste mês o Fronteiras do Pensamento 2018 com a temática O Mundo em Desacordo, Democracia e Guerras Culturais. O evento promoverá uma série de debates, sempre mediados por intelectuais. Entre os participantes estão nomes como Catherine Millet e Luiz Felipe Pondé. As conferências acontecem em segundas-feiras, no período da noite, até novembro, no Salão de Atos da URGS. Mais informações em wwwfronteirascom Porto -alegre.